Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última tronaca